Aí, aí você mesmo pompecha. se cont... Aí é. você vai, você Tem se a palavra que não, não é? pode falar lá, e eu falo e não tomo banho. Porque não, eu, eu já, eu mandei tá, já, já vou dar uma criticada aqui no YouTube. Porque assim, o YouTube é pra pegar vocês e, e, e construir um, um nicho assim pra, pra, pra motivar mais pessoas, pois que é o que vocês é, fazem. O YouTube tem que pegar a galera que tem síndromes, que tem deficiência, que, que tá lá estimulando quem também tem e levar mais pra frente ainda, levar mais pro público. Ah, essa questão... Agora, tirar a monetização, aí tá aquela Pois é. Agora, essa questão aí de monetização... Mas na de... Twitch você monetiza normal, Normal, normal, normal. Não, lá, de boa. Eu tomei uma vez ban, porque eu não tinha mandado meu. Ele já sabia. Uhum. Só que eu tomei ban de 14 dias por injúria racial, alguma coisa assim, que eu falo as palavras que não pode lá. Aí eu peguei e mandei o lado. Falei, cara, é uma síndrome, não tem o que fazer. Aí você não, beleza, foram lá e tiraram. Teve a comunicação. YouTube. Muito obrigado. Teve a Agora vai a mandar essa minha carta pro Google. Os caras, é três anos pra responder. Não, não, não... não. Aí cara, já as é contas venceu tudo. Velho. É, então, não tem o que fazer, tá ligado? Se eu tiver só o YouTube como modo de coisa, é, eu tava fodido, velho. Mas a Twitch mudou sua vida, assim, financeiramente, Cara, de, se não fosse geral? a Twitch, velho, porque assim...